Grande prêmio da Arábia Saudita, McLaren e a reta final do campeonato. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar com as notícias do dia já indo para a Arábia Saudita, o próximo grande prêmio da Fórmula 1. A categoria admite que as construções estarão no limite do limite quando os carros chegarem à pista, então nós provavelmente teremos ainda tudo muito verde e também muitas coisas inacabadas e será totalmente visível pela nossa transmissão de TV por exemplo. A Fórmula 1 sabe que existe até mesmo um risco de não ter a corrida apesar de que diria que já está 90% pronto deve estar tá realmente aí o mínimo do mínimo feito para poder correr e ter aí claro a sua participação em dinheiro, a questão comercial etc. O diretor esportivo da Fórmula 1 falou que é um projeto ambicioso mas que será uma ótima instalação e que estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana já há algum tempo para justamente deixar tudo pronto. Parece também que são cerca de 3 mil funcionários trabalhando para poder entregar o circuito que faz a sua estreia nesse ano e muita gente, claro, começa a questionar a Fórmula 1 não somente pela questão das horas trabalhadas desses funcionários mas também por questões relacionadas a direitos humanos que a Arábia não é muito famosa por seguir a cartilha. Então vamos ver o que que vai virar esse grande prêmio da Arábia Saudita, a princípio é uma pista de alta velocidade que alguns estão comparando com o Baku mas na verdade o Baku ainda tem trechos ali bem sinuosos, lentos, nesse caso pelo menos aparentemente o que deu para ver no videogame esse traçado da Arábia deve ser mais rápido, o que em tese favorece a Mercedes mas a gente tem que esperar para ver porque em 2021 não dá para cravar mais nada. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos voltar para um assunto que estava um pouquinho até enterrado, saiu, estourou e depois ficou um pouquinho abafado, que é a possibilidade da Audi comprar a McLaren. Se você acompanha lá o Ressaca Express deve ter visto um vídeo há um tempinho atrás que a Audi estaria interessada e teria até mesmo feito uma oferta pela McLaren, a McLaren teria recusado essa oferta e a ideia do grupo Volkswagen é justamente colocar a Audi e Porsche para ver se compram uma equipe ou então se não conseguir comprar para ser fornecedores de motores para essas equipes. Williams, Alfa Romeo que no caso é a Sauber, né, o grupo Sauber, a Red Bull e a McLaren seriam as equipes na mira do grupo Volkswagen mas ao que tudo indica a McLaren é a preferida, é a queridinha que eles gostariam de fazer negócio. Mas se a história estava um pouquinho abafada parece que tem até o dia 15 de dezembro para ainda sair alguma novidade, já que esse seria o prazo para poder oficializar uma parceria ou uma compra. A McLaren aparentemente não quer vender e também nós temos o fato de que esses novos motores ainda não foram completamente decididos então fazer também um acordo de longo prazo para 2025 ou 2026 pode ser até mesmo arriscado. O Real Multimarco fala que se fossem olhar para a Red Bull eles teriam mais chances de vencer do que por exemplo pegando uma parceria com a Williams mas é claro que a gente não sabe como a Fórmula 1 vai estar tá daqui a alguns anos né, a gente não sabe se a Red Bull ainda vai estar tá brigando por títulos, vitórias em 2026 e se a Williams por exemplo ainda vai estar tá no final do pelotão é algo que não dá para a gente afirmar com certeza uma vez que a Fórmula 1 é bem dinâmica e tirando assim questões como por exemplo a Mercedes que ganha todo ano na era híbrida ainda assim tem muita oscilação entre as equipes. Mas fala aí você acredita que deve ter alguma parceria ou compra da Audi? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a repercussão dessa parte final do campeonato começando com Toto Wolff que deu duas declarações que deram que falar nesses últimos dias a primeira é de que Interlagos acordou o leão Lewis Hamilton e que agora eles vão ter que aturar a grande habilidade do heptacampeão mundial que pode vir a ser octacampeão mundial. Eu Matheus coloquei lá no Twitter que até discorda um pouquinho do Wolf porque na verdade Hamilton já vem em grande forma desde o início da temporada né, o Leão tá acordado há muito tempo, o Hamilton tem feito grandes exibições desde o princípio, é claro a gente pode às vezes falar que cometeu um erro aqui outro ali mas no geral é uma excelente temporada de um piloto fantástico e falar que ele acordou agora não, ele não acordou agora a diferença é que ele recebeu um carro que tem muito mais capacidade do que estava tendo no início da temporada e também um motor que possibilita grandes exibições também. Então, o leão já estava acordado, ele só não tinha ali o terreno preparado para ele nessa batalha de leões, né? É um leão Lewis Hamilton contra o leão Verstappen. O Verstappen até tem ali, né, o leão no seu capacete. E em algum momento um estava melhor na briga, o outro depois tomava a frente, ficava com o terreno para si, mas essa disputa por território, que seria o título, vai até a última prova muito provavelmente. A gente sabe que Verstappen tem chance de ser campeão na Arábia mas para isso acontecer é, o Hamilton teria que abandonar ou ter uma tragédia na corrida do Hamilton que é muito difícil se tratando de Hamilton e também de Mercedes mas de qualquer forma é uma batalha de leões e de acordo com Wolff o Hamilton acordou. Outra citação de Wolff que foi bem também divulgada é que terão o motor apimentado já no grande prêmio da Arábia e aí você me pergunta Matheus mas qual estratégia é essa de não colocar aquele motor apimentado do Brasil já no GP do Catar Bom, é simples, aquele motor deve estar com um giro muito mais alto do que o normal, então a confiabilidade dele também acaba ficando muito menor do que o normal. Se eles colocassem esse motor nas quatro últimas provas provavelmente não aguentaria e na verdade eu não ficaria surpreso se em Abu Dhabi utilizasse o um motor que foi colocado no Qatar, então eu realmente não ficaria surpreso desse super motor do Hamilton que na verdade é um motor normal com um giro mais alto, Vira a estar com problemas em Abu Dhabi, eu não ficaria surpreso, pode acontecer de ir até Abu Dhabi e correr muito bem lá claro, claro que pode acontecer, mas também não ficaria surpreso se eles colocassem o motor do Qatar em Abu Dhabi, agora na Arábia terão um motor apimentado o que com certeza já deve ter ligado as anteninhas lá na Red Bull porque o problema da reta deve voltar, se no Qatar não tiveram problemas com velocidade reta agora na Arábia deve ter. E por último mas não menos importante ainda sobre o final do campeonato Mika Hakkinen e Ralf Schumacher deram suas opiniões sobre o campeonato ambos falando que Hamilton tem uma vantagem inclusive o Ralf Schumacher colocando que acabou para Max Verstappen né fazendo aí já uma publicação um pouco mais dramática Mika Hakkinen vê uma vantagem pelo carro e o momento de Hamilton citando até mesmo uma partida de tênis que seria vantagem né aquele momento que você tem a vantagem no jogo só que Verstappen tem o seu primeiro match point e ele pode ser campeão que nem falamos na Arábia se acontecer alguma coisa com Hamilton e claro o próprio Verstappen também vencer a corrida ou chegar numa posição muito boa como segundo por exemplo. Nesse caso todo estão colocando o Hamilton como favoritos e eu acredito que é bem plausível o motivo disso estar tá acontecendo, o crescimento da Mercedes nessa final aí nessa reta final de temporada é absurdo, é um crescimento realmente é, podemos dizer que com uma maestria impressionante, é uma equipe que tem uma capacidade impressionante com um piloto impressionante, então esse combo é sempre muito difícil de você bater, de você conseguir vencer. Então citando isso eu diria que a vantagem sim é do Hamilton, mas claro que a gente não pode descartar nada já que a temporada tem oscilado bastante, como falei esse motor aí do Hamilton pode ser que abra o bico né, nunca se sabe, a gente pode também colocar isso na equação.